O Fundo Centenário, criado por um grupo de estudantes, é um fundo patrimonial formado por doações seguindo o um modelo de fundos das universidades dos Estados Unidos. O fundo proposto para a escola de engenharia é pioneiro em universidades públicas no Brasil. Conversamos com o Renan Davi, um dos fundadores e membro da governança desse projeto, sobre essa experiência, sobre como ser um doador e os projetos pensados para o ano de 2020. Atualiza! O que é o Fundo Centenário da Escola de Engenharia e como surgiu essa ideia? Bom, boa tarde, Mariana. Boa é o pessoal que está nos assistindo aí também. É O Fundo Centenário ele é, na verdade, uma iniciativa de alguns ex-alunos e atuais alunos que entenderam que haveria, talvez, uma oportunidade de aproximar a sociedade civil, as pessoas que passaram pela escola ou as organizações que também, de certa forma, estão no ecossistema da escola e que teriam interesse em apoiar é, entendem que a escola é, tem um papel proeminente na sociedade gaúcha, né? Então, ele surgiu de uma iniciativa de voluntários há dois anos atrás, a gente começou a se reunir mais ou menos em 2017, por, a, por volta de agosto, e a começar a estruturar essa ideia de que seria viria a ser um fundo patrimonial, né? Um fundo patrimonial que tem a ver com os endowments lá, principalmente das universidades estrangeiras, e ele capta doações é, da sociedade civil, principalmente de alunos ou de entusiastas da escola, é, e aplica esses recursos em projetos da comunidade acadêmica, né? que podem ser desde projetos de pesquisa, projetos de extensão, é, projetos, uma série de outros projetos aí que podem estar no escopo é, da Escola de Engenharia da URGS. Né? Essa é basicamente a maneira como é, começou a ser estruturada o fundo, o fundo Centenário lá atrás e basicamente como ele funciona hoje também. né? A gente tem um conselho de administração, que tem participação da escola de engenharia, dos diretores da escola e também da sociedade civil através dos doadores. Tem um comitê é, de investimentos que faz a governança por trás do, do, da alocação de recursos do fundo patrimonial. Tem um conselho fiscal também que faz a auditoria das contas. Então, a governança corporativa por trás da instituição ela é de primeira linha para garantir credibilidade aos doadores e à sociedade também para demonstrar como esses fundos estão sendo aplicados dentro da comunidade acadêmica da Escola de Engenharia, que é o principal polo de tecnologia e talentos na região sul do Brasil. Então, quem pode doar e de que forma é feita uma doação? Qualquer pessoa hoje pode doar para o Fundo Centenário, e desde valores como R$ 5,00, por exemplo, até centenas de milhares de reais. Isso depende exclusivamente da vontade de qualquer um. É, hoje, a principal base de doadores do Fundo Centenário são os alunos mas nós também temos organizações e é, de certa forma, acreditam no potencial da Escola de Engenharia como geradora de tecnologia aqui no Sul. Nós temos também pessoas que não são ex-alunas, mas também entendem o papel que a escola tem hoje dentro da sociedade gaúcha em termos de geração de tecnologia, em termos de geração de talentos e desenvolvimento econômico. É, nós temos é, doações, em, por exemplo, que são em memória, em homenagem a algum parente que estudou é, dentro da escola, ou um grupo de doação, por exemplo, uma turma, você teve a sua turma de formandos lá de 2002 e vocês se reúnem habitualmente, por exemplo. Às vezes, se essa turma está interessada também em cada um, faz uma contribuição e acaba fazendo uma contribuição um pouco maior para o fundo centenário. Então, tem um pouco de tudo. A mensagem que fica é qualquer um pode doar, qualquer valor é bem-vindo, nenhuma doação é pequena o suficiente e nenhuma doação é grande o suficiente. É para o propósito do Fundo Centenário, que é apoiar os projetos dentro da comunidade acadêmica da Escola de Engenharia. Como fazer uma doação? Uma doação hoje ela pode ser feita principalmente pelo nosso site, você entra lá em www.fundocentenario.com.br é, Nós temos também as nossas redes sociais, Facebook Fundo Centenário, Instagram, arroba Fundo Centenário também. Lá tem todas as instruções, é bastante fácil você seguir as instruções lá e fazer uma doação, pode ser feita por boleto, cartão de crédito, transferência é, direto numa conta corrente de titularidade do Fundo Centenário também. É, maneiras para doar são que não faltam e é, é, principalmente pelo nosso site é bastante fácil você... É conseguir fazer essa doação. E a respeito de projetos, já tem algum projeto vigente, em andamento? O que tu poderia nos contar a respeito disso? O primeiro projeto apoiado pelo Fundo Centenário é o Programa de Bolsas de Permanência 2019, que né? foi pensado em conjunto com algumas organizações que são doadoras, que tinham o interesse de, além de fazer a doação, também estruturar algum projeto bacana que tivesse visibilidade para esse primeiro ano de existência do Fundo Centenário. Né? Então, o projeto de Bolsas de Permanência ele vem nesse sentido. A gente nota que, infelizmente, as verbas de permanência para alunos de baixa renda têm caído nos últimos anos. É, e, ao mesmo tempo, existe essa predisposição que a gente comentou nas primeiras perguntas aqui, de pessoas que tiveram alguma participação aqui na escola, de, de ajudar também. Né? Então, o programa de bolsas de permanência ele vem nesse sentido. É, organizações que, que são doadoras do fundo também podem, a partir de uma doação de um valor um pouco maior... É, dar nome a uma bolsa de permanência que vai ser usada para apoiar um aluno ou uma aluna de alto potencial aqui da escola de graduação, né? E é, esteja em alguma situação de vulnera vulnerabilidade financeira, mas que ao mesmo tempo apresente um alto potencial de, de, de liderança, de desenvolver tecnologia aqui dentro da escola. E esse projeto já está em andamento. Nós tivemos o primeiro edital agora a partir de agosto. O interesse ultrapassou totalmente as nossas expectativas, existe uma demanda muito grande aqui dentro da escola por isso e o programa eu te diria que foi um sucesso. A gente deve estar fechando agora, é, de, nos termos do edital, né, a aprovação dos, dos bolsistas que melhor cumpriram os critérios e esse é, tem sido o primeiro projeto apoiado. Em 2020 nós teremos o primeiro edital de projetos com recursos do fundo patrimonial mesmo, né, que é a grande proposta, a partir dos rendimentos das primeiras doações. É, deve estar saindo até o primeiro semestre de 2020 nós devemos ter aí o primeiro é, edital de projetos que vai financiar aí uma série de projetos escritos pela comunidade acadêmica todos professores alunos é, funcionários que vão poder escrever os seus projetos e competir por recursos da primeira é, desse primeiro edital do fundo patrimonial do fundo centenário quem trabalha hoje para o desenvolvimento do fundo né e como é a dinâmica de trabalho dessa equipe somos hoje um grupo de então de 10 voluntários Dentro do Fundo Centenário, a nossa dinâmica de trabalho é basicamente reuniões semanais, né? Todo mundo tem os seus, as suas atribuições universitárias, acadêmicas ou profissionais durante o dia a dia. Então a gente tenta se reunir às vezes aos sábados, às vezes nas segundas pela noite. É, a gente mais ou menos tenta dar o jeito que, que é possível aqui para... A reunir todo mundo, a gente faz mais ou menos uma revisão de como foi a semana passada, o que são os objetivos da próxima semana, quais reuniões a gente precisa marcar, quais tarefas a gente precisa seguir no dia a dia, tudo de forma voluntária também, é um pessoal super engajado, é, inclusive também o Fundo Centenário é, é extremamente aberto a pessoas que desejam se voluntariar também, fazer parte do dia a dia e tem vontade de ajudar a Escola de Engenharia da URGS a levantar mais recursos para financiar os seus projetos aqui, é, então basicamente hoje somos essa equipe de voluntários, temos alguns doadores também que se gostam de se envolver bastante no dia a dia, com sugestões, é, nos apresentando para outros potenciais doadores também, evangelizando essa ideia do, de, de captação do fundo patrimonial, é, então a equipe é bastante é, multidisciplinar nesse sentido, né? temos alunos da engenharia de produção, da engenharia de energia, da engenharia elétrica, e estamos buscando também complementar com uma, alunos de outras engenharias também, para que essa equipe tenha cada vez mais a cara da escola de engenharia e, e que essa ideia de voluntariar-se em prol da escola que está te dando essa formação, é, que isso cada vez mais se popularize entre os alunos, para a gente conseguir ter uma escola de engenharia cada vez mais próspera e, e cada vez mais relevante dentro do cenário tecnológico aqui do, da região sul do país.